Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre estequiometria, mas não tem ideia por onde começar? Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um exercício que utiliza o estudo dos gases para ensinar estequiometria. Para fazer esse tipo de exercício, a gente precisa saber que nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão é igual a 1 atm e a temperatura é de 273 Kelvin, porque a gente está falando sobre gases e a gente utiliza, então, a temperatura da termodinâmica, 273 Kelvin. A gente precisa saber também que o volume ocupado por qualquer gás é de 22,4 litros. Mas se a gente estiver fazendo sobre as condições ambientais de temperatura e pressão, o volume molar, ao invés de ser 22,4 litros, vai ser de 25 litros. É importante conhecer essas relações, porque muitos cálculos estequiométricos e cálculos sob estudo dos gases utilizam essas informações. O exercício fala o seguinte, considerando a reação nitrogênio-gasoso mais hidrogênio-gasoso vai formar amônia gasosa. Calcule quantos litros de amônia são obtidos a partir de 3 litros de nitrogênio. Considere todos os gases CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Agora vamos passar para o meu quadro, que eu vou te explicar como fazer esse exercício e chegar ao volume correto. Então, o exercício nos deu essa equação. A gente sabe, porque para começar um exercício, a gente tem que ver se a equação está balanceada. Então, o que eu tenho do lado dos reagentes é a mesma quantidade que eu tenho que ter do lado dos produtos. Se não tiver, a gente tem que balancear. Eu tenho dois nitrogênios no lado dos reagentes. E eu tenho um nitrogênio no lado dos produtos. Vou ter que balancear eles. Aqui é dois. Se eu colocar um dois aqui, na frente, dois vezes um, dois. Mas vamos ver com quantos o hidrogênio vai ficar. Dois vezes três, seis. E eu só tenho dois hidrogênios do lado dos reagentes. Aqui está fácil, porque se eu colocar um 3, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 3, 6. Agora a equação está balanceada e poderemos começar o exercício. A gente sabe que um mol de nitrogênio vai produzir o quê? 2 mols de amônia. E o exercício pede quantos litros de amônia a gente consegue produzir com 3 litros de nitrogênio. A gente viu que o volume molar, que é o volume ocupado por qualquer gás, é de 22,4 litros. Aqui eu tenho 1 um mol, então é 22,4. Como no lado dos produtos eu tenho 2 mol, eu tenho que multiplicar. Vai ser 2 vezes 22,4. Então a gente vai começar a montar o exercício. Vai ser 22,4 para 44 8. 3 litros para V, que é o volume que a gente quer achar de quê? De amônia. Se a gente multiplicar cruzado, vai ser 44,8 vezes 3 dividido por 22,4. Agora a gente vai multiplicar e vai dividir. O volume vai ser igual a 6 litros. Então, a gente consegue produzir 6 litros de amônia através de 3 litros de nitrogênio. Espero que tenha entendido. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo o foco e prejudicando a ciência do desempenho. Percebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar os seus estudos, aplicado pelos melhores alunos. Basta clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e baixar o e-book de forma gratuita. Não esqueça de escrever nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!